Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal O vídeo de hoje a gente vai estar mostrando pra você Essas peças que acabou de chegar aqui Esse vídeo é o vídeo 2 do nosso projeto da Tornado TGS Então dá uma olhadinha que top que chegou essas peças Então primeiramente de tudo, primeiramente de Já deixa seu like já no começo do vídeo pra fortalecer Pra ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo pra vocês Beleza? Então dá uma olhadinha só Já abri as caixas porque eu não me aguento, mas... Diretamente da Avetec. Chegou, chegou, chegou o tanque. Deixa eu pôr aqui em cima do banco. Aqui. Aí. Vou tirar o tanque fora aqui. Um tanque de excelente qualidade. Ó, tanquinho. Eu não tenho pra você comprar junto, é, se você quiser a parte, né, No caso, é, o kit de adaptação. Se você não tem muita noção de adaptação, já vem o kit prontinho. Você só chega e coloca na sua moto e não tem dor de cabeça. Eu não peguei o kit porque eu vou fazer toda a modificação. Então eu vou fazer desde o zero tudo. Então por isso que eu não peguei. Mas tem o kit que você compra pra você não precisar fazer o suporte. Essas coisas já vem tudo prontinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tanque de excelente qualidade, acabamento. Entendeu? Olha lá, tampinha Avetec. Deixa aqui, olha lá, Avetec. O acabamento muito bom, excelente o tanque. É... Aqui nessa outra caixa veio o banco. Por sinal também muito bom acabado, deixa eu tirar aqui, aqui ó, muito bom acabamento, gostei do, do material, bem reforçado o plástico embaixo, então banquinho da CRF e nessa caixa aqui vem os xodózinhos né, também, outra caixa também que veio, como eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu vou estar mostrando para vocês aí mais ou menos aí o preço de cada coisa, então às vezes pode ser que no seja mais caro, pode ser que seja mais barato. Aqui, né, às vezes na internet você pode comprar com mais em conta, dependendo do vendedor. Então, vai ser um valor simbólico, entendeu? Só para vocês terem uma noção mais ou menos de quanto você vai estar tá pagando, se você for colocar isso na tua moto. Então aqui é o seguinte, ó, a gente tem o tanque. O tanque você vai pagar aí variado aí, vamos botar aí um valor simbólico de 300 reais. Um, banco, um tanque de qualidade, entendeu? O banco, o banco você vai pagar em torno de 195, mais ou menos, depende, tem lugar que você consegue achar por menos, tem lugar que sai um pouquinho mais caro. Lembrando que também não tem só essa marca, tem outras marcas no mercado também aí. E agora vamos para as pecinhas. Aqui, comprei o filtro de ar da CRF230. Por que comprei esse filtro de ar? Porque esse ar, filtro de ar aqui é o seguinte, eu vou fazer a troca do sistema de filtro de ar da Tornado, tirar aquele centro dele que é com um sistema de papel, né, que a gente fala que é o filtro de elemento. E vou estar tá colocando o um sistema de filtro para usar o sistema de filtro da CRF 230. Então, eu já adiantei aqui, já pedi o um filtrão. Esse filtro aqui é lavável, então vocês estão ligados aí. A VTEC, muita qualidade, beleza? Ó, um filtro desse vai estar tá pagando mais ou menos uns 90 reais, mais ou menos. Um filtro desse, entendeu? Tá aí varia, que nem já estou falando para vocês. Varia de região para região. Próximo item: protetor de quadro. Entendeu? Tá peguei esse protetor de quadro da Tornado, você pode estar tá olhando aqui. É, esse protetor de quadro tá saindo na base R$30,00, mais ou menos, entendeu? Varia de, de região pra região, mais uma vez falando Próximo item Esse protetor de câmbio, entendeu? Queria muito colocar esse protetor de câmbio Porque o protetor de câmbio ali que já vem na minha tornada Ele tá muito ruim, tô muito judiado já Então eu já queria colocar, aproveitei e já fiz o pedido junto E veio esse protetor de câmbio Que é muito top, ó Protetor de câmbio você vai pagar em torno de uns 45 reais mais ou menos. Lembrando que é valor simbólico. Isso aqui, cara, isso aqui é o xodó. Isso aqui eu tava louco pra colocar. Nossa, louco mesmo, cara. Eu pensei de, até de, de, tipo, queria pedir um de alumínio, né? Mas vocês estão ligados que as condições não tá muito boa. Mas eu pedi esse de inox, que é muito top, é muito filé o acabamento. Vocês podem dar uma olhada aí, ó. O acabamento da pedaleira é muito top. As garras são bem altinhas, ó. Entendeu? Muito chique demais essa pedaleira Essa pedaleira você vai pagar em torno de uns 200 reais no par Entendeu? A de alumínio é muito mais cara Dependendo do alumínio, se for muito barato também Corre o de não ser boa qualidade Então fique esperto Lembrando que é valor simbólico é, Agora o guia, ó, guia de corrente é, Como eu estava em dúvida em questão de cor da moto Que cor que corpo eu coloco, que cor que eu não coloco eu tava pensando que que eu vou fazer né aí eu falei assim, ah, que é bastante acessórios pode ver que é tudo é preto então vou deixar preto então vou colocar o guia de corrente preto então um guia de corrente desse daqui é que você vai pagar hoje a interno de uns 130 mais ou menos entendeu tem variados preços esse aqui tá muito filé vai ficar muito bonito na moto hein outra peça também que eu pedi é as luvinha né eu queria experimentar essas o que diz que é muito boa vamos ver como vai ser até lá, pode ser que eu coloque, pode ser que eu coloque. Às vezes eu mudo de cor, coloco uma outra cor. Vamos ver como vai sair aqui a questão, né? Uma luva dessa aqui, ó. Eu já tô pulando a luva. Aqui você vai pagar em torno de 25 reais, mais ou menos, aí, num par de luva desse. 20 reais, dependendo, dependendo da, da, do lugar que você comprar. Aí, trava os pneus. Cadê? Vem cá. Trava pneu dianteira, trava pneu traseira, colocado zero. A Tornado ali, se eu não tô enganado, não tinha trava a última vez que eu usei ela, né? Antes do capote não tinha trava, mas você sabe que todo trilheiro tem que usar trava para usar o pneu lá na libra correto, dependendo do terreno que ele for andar né, então cada trava desse pneu dessa daqui você vai pagar em torno aí de 30 reais cada trava, e não podia faltar né, olha ó. adesivão, a VTEC, já vai para a nossa coleção de adesivo, e é isso aí, isso é o que chegou agora por enquanto, assim que chegar mais coisa eu vou estar tá fazendo vídeo para vocês, está trazendo, gostou desse vídeo, gostou aí das coisas que eu comprei, Ó, que nem eu vim falando para vocês, Questão da roupa, eu vou adaptar pela questão que eu não quis colocar a roupa original, porque quebrou bastante carenagem, fui botar preço, o preço sai quase o preço de montar a roupa da CRF, por isso eu não montei a original. Se as carenagens não tivesse quebrado no capote, eu tivesse inteirinho as carenagem, eu ia manter a original, entendeu? Mas... É, vai ficar muito filé, vocês vão gostar da moto de vai ficar. Então, e as peças são os básicos, né? Você pode ver aqui que aqui é, não pedi nada coisa assim em excesso. Protetor de quadro normal, trava de pneu, pedaleira. Esse aqui talvez eu me excedi um pouco, mas é porque eu queria muito montar essa moto muito filé com esse essa pedaleira de inox, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like aí para fortalecer a gente e assim que tiver muito mais. Novidade eu trago aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. Tchau!